Fala aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez Pessoal, vamos afiar a, a serra copa, tá? A serra copa tá novinha Não foi usada ainda A gente vai usar para fazer o furo da torneira E serra copa igual o disco de serra mármore Tem que ser afiado antes, tá? Tem que tirar essa resina de cima aqui, pessoal Tem que dar uma desgastada nele aqui para ele poder cortar legal A gente vai cortar ele com um pedaço de concreto Você pode cortar com um pedaço de concreto Você pode furar com... Passar ali na telha Aquela telha de cimento Pode ser com filha de cimento, bloco, estrutural também dá, mas o concreto é mais, mais firme, beleza. A gente vai usar o concreto, um pouco d'água e vai afiar ele aqui, lembrando, óculos, protetor. Viu? Pessoal, serra a igual essa aqui, para esmerilhadeira, é, ela, vem, ela vem com diamante aqui na boca, nas laterais. É, e, e a resina vem também, não, tanto, tanto por cima da lateral como da boca. Então, quando você é, faz um furo num concreto que é mais duro, o, o girar faz a resina sair e o diamante fica exposto. É o diamante exposto que corta. Beleza? Então, afiar é assim. Show de bola, vem com nós. Continua assistindo a série O Azulejista na casa dele, a Casa do Azulejista Bora. Lá. Lembrando, essa broca aqui, 35mm, pra esmerilhadeira, quem eu comprei do meu amigo Patrick Domingues, da Domingues Abrasivos. Canal do Domingues, telefone do Domingues, para comprar isso aqui, vai estar tá na descrição desse vídeo. Fechou? Fui!